Templo 2022 Olha que beleza Moinho, holandês. O Arthur, é tão junto aí Viu Arthur Vai isso aí ó Agora já, você, eu não pra eu já pra eu mais Se não tiver ó, Nós estamos gravando aqui, gente. E vamos prestando atenção na, na nossa fala, porque está muito bonito, viu? Aí, ó. Vou te gravar. Ah, a aí, ó. coisa bonita, ah, aqui no meio do, da Holanda. Sabe que a cura Estacionamento. Vou falar para ele. É para deficiente físico. Pode seguir, tem que seguir. Aí depois coloca nessa daí. Tem três aqui, o Ó, manda esse e o de trás, e o próximo você joga lá. Pode entrar aqui, amor. É pra virar onde? Aqui é o sete. É passar de bem, tá? Vira aqui. É pra virar Esse sete ali, ali, ó. Esse sete. Tá? Tá? Fala que eu tenho que virar. beijo eu, eu vou aqui ou vou lá? do outro lado. Então eu vou aqui na frente ou eu entro aqui? Eu vou entrar aqui. tá? aqui. a cadeira de rodas será que pode aqui? aqui não sai depois moço, os outros estão depois só estacionamos aqui beleza boa Calor, gente. Lá vem primeiro. Já vamos lá ver primeiro. estamos filmando muita gente. do Você anda na frente pra eu filmar. Aqui eu sou. Vai lá, Arthur. Olha o Arthur aqui, ó. O Arthur está aqui comigo e nós estamos aqui as é. aqui tudo é, é novo para nós. Estamos vindo aqui pela primeira vez, né amor? Aquelas árvores tem um, um fruto esquisito. É, Tamanho, tá menina! Tamanho vem embora o festa. que deu seu chapéu, Ru? Ah, eu vejo essa, ah. essa festa, Olha ah, lá. Isso ah, lá. aqui é o Lambra. Ô, Baby, Baby, passa na ah. frente. Amigo, que que elas criam nas fotos dela eu, eu, estou, hoje, eu, eu estou. Aqui, ó, os não sei aqui, é aqui não é Vamos aqui, então Aí a gente come uma outra de paisagismo. Um... Tá? o Esse é o Arthur. uma foto eu vou uma em cima assim branca. Olha que lindo! Não né? passar aqui, na Olha a Coca-Cola ali, Arthur, olha ali. Olha, meu irmão. É. Bom. Forte, Phoebe. Bem, graças a Deus. Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem? Bem, Deus, tudo, bem. tudo bem. Tudo bem. Obrigado. Estamos aqui, ó. Registrando um pouco da... Olambra. É, todo mundo querendo tirar a foto Todo mundo Aí Presta atenção, Júlio Mas é a ruba pula no meio <risos> ah, A ruba é que é culpado. culpada aí. E aqui, ó Olá. Ah, mas isso aí não segura nada não <risos> É assim, é. É assim. Tá filmando aqui, ó? Olha que beleza. O Akru tá com medo de pegar a cade... o cocaína e vai lá, Não vou entrar nessa, nessa pedrinha, não, que se atrapalha. Tira bom. bom. Vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai com a mamãe vai lá te dar a volta. Vai lá. Vai lá Vai o Não, mas vai dar certo. Né? Vai, é. Tudo bem? Tudo. Que beleza. Vale, Olha que legal! Basta aqui, Basta aqui. Ah, não é isso? Não. Não é é é muito bonito o é um pupinho. A verdade. querendo tirar uma imagem. Isso é A que multidão. Encantada com coisas bonitas. Olha aí. Hoje, em dia 18 de setembro de 2022. Ali com meu filho, Júlio. Ah, Perfeito. Olha Olha Olha o homem lá, o homem lá ia virar ó. E a, a meia. Ah. Pode passar, gente. Muita gente. <risos> Olha que beleza. Olá. A mesma feliva. O... A Ruby. A Ruby tá. Está... Parece que é holandês, mas é italiano. Olha lá. A minha nora. E o meu filho. Vamos, companheiro. Bonito, né? De onde? São Carlos. São Carlos. Vocês sabem que o bagazinho Luiza, Luísa, o soldonato, é lá de São Carlos, né? Você sabia? É, é lá uma região chamada Monjolinho, já viu? Falar? Ele trabalhou lá, o dono da Magazine Luísa, esposo da dona Luiza. Eu tenho um vídeo muito bonito. Família Donato. O irmão dele era deputado federal. A casa dele era ali na Avenida São Carlos. São Carlos. Até hoje. É, é o... José Peregrino do Donato. O esposo da Dona Luísa. É. Magazine Luísa. É. Eu sou presbiteriano. É. é? Ali tinha um tal de pastor Nogueira, antigo. É. é. é que legal. Mas é. eu moro em frente hoje. Ah, moro em frente. Isso me Eu Moro em frente. Vamos é. aqui. Ó, um abraço. Como que é o nome do senhor? Antônio. Antônio de? Antônio Paliocro. Paliocro. Nossa. É Barion. É Pagliotto, na verdade, pagrioto. mas pronuncia Pagliotto. italiano. Pagrioto. É. Pagliotto. Foi muito bom. Escreve Pagliotto. É, tá aqui no, no Memórias e Vidas, viu? O senhor tá aparecendo aqui no canal do YouTube. Se eu colocar é. o Lambra, o senhor vai encontrar essa conversa você nossa. Valeu. Obrigado. Foi muito Vou bom. Vou pegar aí, ó. Você pode ir pra de hoje Vamos. Aí, ó. Olha os caras que tá estavam estacionando né? ali Olha os caras que tá estavam estacionando ali Olha os Olha aí, O carro de um o que estava Eu estava na frente Eu parei na frente do moinho, Tava passando o cara da frente Visita? aí, prima cenário bonito E eu, Arthur aqui comigo Manda um abraço lá, o beijo lá pra esse pessoal, dá um sorriso aí. Ah, Olha ah, lá, E a neira aqui, mas dá ruim Ai, que que vem. ó. casa. Vem por aqui, vem Vem por aqui. Olha o aqui. O que não. Eu odeio até muito círculo Aqui Olha que bonito Já falei Vem logo O que é essa, essa corda do senhor não tá com nada não é só não anda, viu? Ei. aquela gota ali, ó, Olha, gente. Olha que gota. Que gota, mano. Olha o tamanho do tronco ali, Arthur. O tronco ali, olha. Tronco, tronco. Que que, que, que que madeira que aqui é, aqui? Vê lá? Vê que madeira que é ali, ó. Olha lá, mãe? Vamos ver. lá, mãe? Vamos ver. Vamos ver. lá. Olha, Vamos Vira, vira, vira vira, ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. A Meire a e o Arthur lá. Olha o tamanho. Que troco que é? Não estava falando. Ah, não. também. Deve ser de Angico. Ah. Muito bonito, viu? Lindo, ah. né? Lindo. Parabéns, aí, viu? Ah. Muito bom. Viu? Ah. ah, dona Rua. É, é a Rua, viu? Tem um paiola, hein? Tipo, um patote menos caro. Eu quero meu o que? Meu tio balanço, né, então. Qual balão? Não é, tinha as coisas onde tinha. Assim. Ah, vai. isso aí é lá, ó, que tinha, não é? Ah, não. tinha isso Não, meu pai. Meu pai tinha quando ele pediu de vergonha. Ele quer pegar vela na. Amor! Lela! Quero um com esse negócio aqui, ó. Eu quero, ah, então, é esse pergolado não o que ah, é. eu pago? Já que é seu nome? Olha que beleza, parabéns! Olha que lindo! Olha que oh, bonito! Oh, oh. Parabéns, bonito! Viu? Vem dar o seu cartão pra ele. Colocar tá um só. Ah, pra quê? Tem uma mensagem e você planta ele. Beleza, beleza, beleza, viu? O que é? Vamos ver. é Leia, beleza. Leia. Ter semente no coito, tá Cadê a sua mãe? Olha, mãe. <risos> Olha lá, a mãe tá ali atrás. Aí, <risos> Mais um pouquinho. Tá? <risos> Aqui, de Vai direto aqui, assim, o ali. Aí Aqui, Vamos Olha olha que legal Olha ah, que legal essa banheira aí Essa banheira Essa é. de dentro? Olha onde fora que coisa, junto com esse pessoal aqui, ó. que tá O que Aqui tem gente. Ai, que bonito, hein? Que ótimo! Aonde você é? Santa Bárbara Este. Franca. Yeah. de onde? Americana, Americana. já encontrei um exemplo aqui Ó, ah. oh, sai de um, entra no aberto, olha que beleza Júlio, isso aqui é muito bonito, viu? 2022, bonito, viu? Não é? Vocês são de onde? É Hein? Da Iatuba. França. Uh, Júnior. Olha. Ai, gente, o que Ô, e esses é passarinhos? Ai, que gracinha, amo! Muito bonito! Ah, Olha então. Olha o que é isso aqui? O que é isso é paine, né? oh, beijo, isso é, paine, né? é. é. O que é O eu sou privilegiado porque eu filmo aqui, ó, a imagem sai boa e... Aí, ó. É, mãe. Olha, que bonito O é paireira, é É da paineira. Sabe o que que se Caiu. caiu É bem que essa bem que sabe aí ah, espera aí, deixa eu ver, mas aí tem que andar perto dela, assim. Espera aí, deixa eu andar. O Arthur imitando a avó dele, ó. Ah, ah. Deixa eu deixa eu ela, ela andando, ó. O Arthur imitando a avó ai ah, eu... Ó. Olha lá, ele, ele perturba essa voz, depois a roda aperta ele ainda. Esse é o Arthur, olha lá, ele me dando a roda. Valeu, viu? E o seu avô, como é que vai? vai? Vai lá na frente, lá. Imita o seu avô lá. Aqui, ó. Imita o seu avô, vai lá. Como é que o seu avô faz a cadeira de roda? Fala, Arthur, como é que o seu avô faz? Como é que é que o seu avô faz? Ah. Tira ali da bicicleta, amor Espera aí, eu vou tirar, eu vou tirar. Espera aí, espera aí, espera aí. Tira, tira ali da bicicleta, amor Você não quer tirar ali da bicicleta? Não é. O oh. que, que é o zimbo aí? O que, que é isso aí, amor? Mas um A cidade? A cidade não quebrou, é criança, Nós temos aqui. só pouquinho de Não sai por ali. Aqui não sai? Sai lá, Vem cá, pode Não, sai de emergência. Não, ali ó, tem que entrar lá. Perdão, filho. Vai aqui. Olha o chip aqui. O Arthur, vai lá naquele chip lá. fica ali do lado. Arthur, Arthur. Vamos partir para subir lá no chip, só para ser mais. Juro, juro, espera um pouquinho, um pouco. Mãe! Meu eu queria eu sonho Para de gente não vai perder assim não! Se você perder, vai perde. perde. Ah, ali, ó! tirar a foto daquele é ali, a saída para lá espera nós aí aí nós estamos indo, eu sei Nós só estamos que é de estamos indo, porque é só de barulho, hein? Parabéns, viu? Eu sou de França, Espera a gente aí, Getú. O Arthur está aqui comigo. Pode passar, pode passar. Pode ir. Tem que deixar os... É, vai, não, pode pode vai. Eu só não quero me perder, vai perder. Eu sei. Mano. Eu sei bem Gostou Dado, do passeio? Muito bom. E a Rúbia? Gostei, sabe? Adorei oh. ter vindo. Mas tá lotado, hein? Muita gente, né? Muita gente. Mas também teve um problema de... Já tivemos uma pandemia, né? É. Liberou todo mundo aí. Liberou agora. Até. Sem máscara. Ai, ó. Isso é muito bom. E o pessoal saindo de casa, isso é bom Aí, ó Acabou, né? Sai, ganha, comprei, pode ser, da, tem um lanche de super bonito ali. É? Porta, é. Okay, tapioca. Ah, então ó, pedir... oh, tá ali, oh. ó. Só... Pega o papai já. Ah, mas eu de... lá ver. o Qualquer coisa, eu só que não quero Eu Vou tá, pegar, tá eu vou tá pegar uma tapioca pra mim agora. Uma tapioca, tapioca. O senhor quer botar a pior? É, tapioca. É. Agora eles estão lá buscar um lanche pra gente. O que, que, que ele tá bom subir lá em cima. Tem tocar aqui é pessoal tá passeando. Pra frente, aqui ó. Tudo bem? Obrigado. Aqui ó. Ó, Júlio, aqui ó. Oh, oh, oh, tá, sabia, aqui, ó, oh, tá, oh, Júlio, oh, Júlio oh, tá. vamos direto aqui dessa pista aqui, é lisa. A gente vai andar lá pra lá, ó. Não tem nada ali, ali eu não sei não é o coisa. Aí já não é ah, lá, não. Eu saí. Tem certeza? Sim. Olha. Eu vou encerrar a foto ali, ó. Arthur, para um pouquinho, meu. Arthur, passa do lado de cá, porque você tiver junto com a sua avó ali, ó. Sair aqui no vídeo. Aí, ó. Cadê a sua avó? Aqui, ó. Dê. Ai, minha Olha lá, vem. E eu aqui filmando esse pessoal, Ronaldo. Memórias né? e vida. É ela. É a. a, a. De, deixa eu, eu tô dentro do lá, vamos ah. lá, vai. Espera um pouquinho. Ah, espera um pouquinho, também quero. Quero. Ah, ó, essa família é apaixonada por você, Que legal. Aí, ó tira. Ei, eu tiro que é agora. Você fica é é eu tenho que um, que que um canal agora Eu acompanho você é. lá de Franca. São Paulo. Vem para várias vezes é. em Franca. Eu tiro. Ela tira. Ela tira. Ela tira. Ah, que coisa boa. Ele tira o celular. Olha lá. O meu filho que tá lá. Olha aí, que coisa boa. Parabéns pra você, viu? Parabéns. Você não sabe, essa mulher que toma café, eu vi você. Eu o ciúme dela. Nós somos canal dela no YouTube acompanhe pode pode é, a gente pode o quê pode colocar embaixo. Tá, uh -huh. lá no YouTube não a gente não coloca o nome porque muita gente a gente coloca a gente não coloca os nomes da inscrição a gente coloca alguns trechos então tá ó de parabéns parabéns por você ela é muito querida viu vai ganhar vai ganhar a gente ganha. ganhar vai mas você ganhar com recorde agora é claro claro Aí, ó. Beleza é. Valeu, Meire Você ficou aí